Não tenhas medo. Se eu te falar, diga a seu ente querido ou membro da família sobre seus objetivos e onde você quer chegar. Eles vão pensar que você é louco, isso é impossível. Você deve ser corajoso o suficiente para compartilhar esses pensamentos, porque você sabe que um dia eles serão uma realidade. Se houver pessoas ao seu redor cheias de respostas negativas, você tem que se perguntar se estas são as pessoas certas para levar você adiante. Reserve um tempo para pensar nas pessoas que estão com você. Se as pessoas disserem que estão cansadas, isso vai influenciar você e você se sentirá cansado. Não tenha medo de viver sem certezas, apenas tente. Tudo depende do que você decide naquele momento, cada dia tem seu segredo delicioso e mágico. O medo é um atraso de vida. Devemos controlá-lo para o nosso crescimento pessoal. Precisamos melhorar como pessoas. O medo existe. Medo do fracasso, medo da aceitação. Desafios, medos de viver. Isso vale a pena? Falhar em aproveitar as oportunidades? Viver com medo do que pode acontecer no futuro? Você não tem mais um rosto bonito. Como cresceu, não é mais é mais o bebê da vovó, não é mais o príncipe do pai, até os pobres monstros te abandonaram. Você perdeu amigos imaginários. Não está mais cercado de pessoas que querem mimá-lo e fazer coisas à sua vontade. Você não pode mais ir chorando para a escola. Não pode mais morder o professor quando estiver com raiva. Não há ninguém para te colocar para dormir. Contando sua história favorita. Mesmo assim, todos os dias você pode se considerar um ganhador pelo fato de você estar vivo. E isto é o nosso melhor bem. Tentar não é o suficiente. Você tem que lutar e vencer. Consiga o que deseja. Vá! Não desista!